Salve, salve rapaziada. Bora pra mais um vídeo. Vocês. Eu mandei lá pra vocês o que a pessoa mandou pra mim. Sobre ter algo estranho aqui, né? Vocês viram? Vocês. Sim. Sim. Mano. Eu não tô muito. Opa! Rapaziada, tem indício de que mora alguém aqui. O que tá ficando? Hum. Não, limpo não tá, né, mano Mas não tem ninguém, né é. Toda vez eu me deparo como se aqui fosse uma entrada, cara Eu também, já, cara a... Vamos pegar ali, Adrien Essa entrada ali E aquele negócio ali, velho? Então eu vou lá ver agora Opa. Tem alguém aí? Será? Uhum. Será que é alguma espécie de ritual, mano? E alguém tá morando aqui? Eu não sei, mano. Aqui não tem ninguém não. É, travesseiro, travesseiro novinho. Travesseiro novinho, cara. Sabor, Vê se tem alguma coisa aí, vergonha. Nada. Beleza. Vamos subir, que eu acho que é lá na parte de cima que o bagulho vai pegar fogo, mano. Todas as vezes que a gente entra aqui O bagulho pega fogo lá em cima E eu só tô com medo, rapaziada de A gente topar com Com aquele cara Também. E tipo cara tá direto, E se direto, for ele embora. que tá fazendo o ritual, mano Sacou? Esse é o meu medo, mano Tem uns negócios estranhos aqui E tal uhum. Mais de um, né, na verdade não Aí não, mano Tá com cheio de podre aí? Uhum. Eu tô sentindo aqui, ó tô Sentindo aqui, ó Nessa direção aqui, ó Tá pra lá, ó Tá ali naquele meio aqui, ó Será que é algum animal morto? Não sei, Será que foi alguma coisa usada pro ritual, mano? Esse que é o meu... Tá ligado? Pessoal, vamos se reagrupar Aí eu vi uma parada lá dentro, mano, um vulto Cadê? Vi. Pega a frente, Adria, pega a frente Jefinho, você tá com dois, K2, pega o meio K2 tá ligado, Jefinho. Ah. Beleza Prontidão pra qualquer coisa, ouviu, Adria? Adria, pega a lateral Tô ouvindo barulho lá dentro, mano. Opa. Tem alguém aí? Que porra é essa, velho? Opa. Adi. Vai, vai, pode ir. Opa. Tem alguém? aí? Cadê está tá batendo vermelho aqui, mano? Cadê está batendo vermelho aqui. Ei, velho, tá bom, velho. Ô, Jeff, calma aí, calma mano. Calma aí, Gui. Correndo, velho. Ei, Pô, ei, aqui, ei, ela, ei. Viado. Opa! Cadê o negócio? Viado. Oh, Ô, tô, tô me arrepiando todo, viado. mano. Caralho. Cadê? Toma aí, viado. Vai senão, Gui. Tá vendo isso aqui que é? Posso? Mano, é muito poderoso. Quem tá aí? Opa! Deixa eu ver Quem tá aí? Ô, oh, mano. Se for algum tipo de brincadeira, para aí, hein? <risos> e aí, oh! Ô, oh. Oh, oh, Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá, olha lá opa mano vai se adianta viado se adianta se adianta se adianta vai para dentro vai para dentro vai, vai vai que tá vindo vai que tá vindo vai que tá vindo opa Ô, oh, mano vamos se a gente der a volta por aqui a gente pega pega ele por dentro no caso por dentro Oh! Mano! Pega pelo canto aqui, ó. Pega pelo canto. Nossa, cara, não Nossa senhora! Olha! Oh? Mano, olha isso aqui. aqui. Olha o K2, olha o K2, olha o K2. Tá 12, 10, 10. Mano, Opa. Mano. Mano, que, que diabo de criatura é essa, mano? A gente nunca viu isso aqui dentro dessa casa. Eu tô com medo, Para. de ir pra lá. Opa! Tá Ó, o oh, barulho. Ô oh, meu Deus, a gente tá só gravando. Você vai ir, velho? Não sei, mano. Foi, J. Oi, Jafi. O bagalho daqui? Alguém pode vir no Não sei. Não, tem, não tem, não tem. Tem de via Mano, eu tô cagado de medo aqui, velho. Eu também tô, velho. Eu quero entrar. Eu vou entrar, mano. Opa! Opa! No meio do mato, tá no meio do mato, tá no meio do mato Tá no meio do mato Ah, velho, não vou entrar no meio do mato pra ver o que, que é isso não, cara Mano Mano Se tiver dando a volta pra pegar a gente pelas costas Se tiver dando a volta, mano Não tô vendo nada, mano. Oh! Velho, e se tentando pegar a gente pelas costas? Velho, rapaz, eu não tô pegando agora. Eu não vou ficar aqui mais um. Mano... E o barulho tá vindo de lá, velho. Quer alguém ir lá? Tem. Não, quer alguém ir lá? Ter, não sei se vai ter gente pra ir lá. Isso. Mano, eu, eu não teria coragem, eu não tenho coragem. Sendo sincero. Se tiver alguém agora. Bruno, Bruno se tiver alguém, se tiver algo. Ih, mano, a gente nunca viu essa história aqui, cara. A gente entrou nessa casa já foi tranquilo. Será que isso foi depois do ritual que nós fizemos? Tá tudo aqui, mano. Nós fizemos não, né? Aranha armadeira aqui, ó. Cuidado aí, rapaziada. Que? Aranha armadeira, ó. Essa aranha é venenosa pra caramba Lembra do ritual que tinha aqui, rapaziada? Uhum. Será que foi isso que invocou? Essa criatura? Oi, oi, oi, oi Olha o barulho, mano. Não, Jefinho, atrás é de você aqui, mano Opa foi já. Oh, oh. Meu não, Tá aqui no meio, mano Mano Vamos sair fora daqui, vamos sair fora, vamos sair fora Não, vamos, vamos embora, vamos embora Mano, vamos embora não, vambora, vambora Vambora, mano vambora vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora, rapaziada Vambora, vambora Se isso for mais poderoso do que a gente imagina, mano A gente vai se lascar Vambora, vambora, vambora Vai, corre, mano Corre, sai fora daí Jefim, sai fora daí, Jefim Jefim, vambora, velho Pega o Jefim, pega o Jefim Pega o Jefim, puxa pelo colete Puxa pelo colete Se adianta, vambora, rapaziada, vambora. Vai que eu dou cobertura. Mano. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Adria, vamos Eu não vou... Adria, vambora. Não, mano. Eu não sei o que, que é isso. Vai, ah, caralho! Vai, vai! Vai! Caralho, viado! Que bagulho que é do bagulho Ô, velho, o que, que foi isso? Mano, não sei que, não sei que bagulho aqui não, Zé. Eu não quero mais ficar aqui. Bate na parede, velho. Eu quase ah, capotei lá e dentro, Adria. Não, você viu? Bagulho preto com chifre doido. Hã? Mentira. Viada, vamos voltar, voltar nessa cara. Né? Vamos voltar no próximo vídeo, mano. Porque hoje parada, eu não tô com pique pra eu isso. isso. Eu não vi nada a parada com... Seguinte, o que a gente viu cara. no começo? Oh, uh -huh, um tava ali ainda? Oh, uh -huh. Tava vindo na nossa Eu direção. Ele ia acertar nós dois. Vamos, mano. Rapaziada, vou encerrar esse montar, vídeo, velho. Tá vou encerrar esse vídeo, rapaziada. Eu não, não tô, tô com, de com de pique boa. pra isso.